Bom, é, olá a todos, eu sou o Caio Barros e faço parte da organização da segunda semana da Linguística da UFSCar. A entrevista de hoje tem por convidado o professor e linguista Marcos Banho, da Universidade de Brasília. É, hoje nós não chamamos ele para falar sobre variação linguística e preconceito é. linguístico, tá? Mas sim para falar sobre tradução. É, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, Marcos Banho. É... é. Ok, Caio, eu que agradeço e aproveito para cumprimentar as pessoas que estiverem assistindo aqui a nossa entrevista. Então, é, sem mais delongas, vou começar a nossa sessão de perguntas. Bom, é, além de linguista escritor, você também é tradutor. É, você traduziu obras muito importantes para a linguística brasileira, como Padrões Sociolinguísticos, do Labov, e a nova edição do curso de Linguística Geral, do SOCI, publicado este ano pela editora Parábola e traduziu várias outras obras. É quando você começou a trabalhar com tradução e o que te levou para a tradução? Poxa vida, eu, tra eu traduzo há pelo menos 40 anos. Eu comecei a estudar línguas muito cedo, então já bem pequeno eu comecei a estudar francês, depois aprendi por conta própria outras línguas, como uh, espanhol, inglês, italiano, e sempre... E tive esse, esse gosto sempre muito forte pela leitura, pela escrita. Sempre li muito quando criança. E fui descobrindo que existia essa coisa chamada tradução. Eu lia livros uh, em português e eu via que o nome dos autores uh, não era não eram nomes brasileiros. E aí eu perguntava para as pessoas, especialmente para o meu pai, né? o que acontece? Como é que eu consigo ler o que está escrito aqui se o autor... Pelo que indica que atrás é dinamarquês ou é italiano, a gente vai explicar. Isso é tradução, a gente passa de uma língua para outra. E aquilo, para mim, foi uma descoberta, assim, como uma espécie de mágica. Eu fiquei muito encantado com aquilo, e desde então eu comecei a, a, a traduzir por conta própria. Quando eu ingressei na graduação na Universidade de Brasília, eu tive um professor de alemão que a quem eu disse que ele também era especialista em tradução eu disse a ele que eu gostaria de começar a traduzir profissionalmente, e ele me indicou a editora da própria Universidade de Brasília. Então, foi quando eu comecei a traduzir. Eu comecei traduzindo do francês, que é a língua que eu estudei formalmente durante muito tempo, mas logo também comecei a traduzir do espanhol, do inglês e do italiano. Então, até hoje, digamos que eu já traduzi por volta de 130 livros porque eu sou, de fato, apaixonado pela tradução. Eu paro tudo que, tiver, que eu estiver fazendo para traduzir. Eu posso estar no meio de uma festa, se a pessoa disser assim, olha, eu tenho aqui um documento que eu queria entender o que está dizendo, eu corro para um cantinho com ela e começo a traduzir, porque é, até hoje, para mim, tem essa coisa mágica. Eu também trabalhei como intérprete de conferência, né? interpretação simultânea, que aí, além de ser uma coisa mágica, é uma coisa meio maluca. Né? A pessoa tem que ser pirada para poder... Está ouvindo uma língua e falando em outra ao mesmo tempo. Mas são esses fascinos da linguagem, tudo que diz respeito à linguagem, às línguas, uh, sempre me interessou muito. Por isso que eu me tornei linguista, escritor, tradutor. É o meu grande amor pela linguagem, que para mim é a coisa mais importante, fascinante da espécie humana. Inclusive, é o que caracteriza a espécie humana com relação aos outros animais, é justamente a linguagem. Então, uh, depois eu fiz. Eu fiz todo o curso de francês, uh, da Aliança Francesa, fui professor da Aliança Francesa. A Aliança Francesa, aqui em Brasília, oferecia um curso superior de tradução. Eu fiz esse curso, depois eu, eu me tornei professor deste curso. Então, assim, a minha relação com a tradução é muito íntima, muito antiga. Faz parte da minha vida, assim, de uma forma já muito enraizada. E, e qual foi a primeira obra que você traduziu? E qual foi a tradução que você é, teve mais gosto de fazer e por qual tem o maior orgulho de ter feito? <risos> Essa pergunta é engraçada. Mas a primeira tradução, olha, já, já quase me escapa. Mas uh, justamente como eu comecei a traduzir para a Universidade de Brasília, foram livros que acabaram sendo publicados lá. Uh, eu acho que o primeiro livro que eu traduzi realmente, um livro inteiro, foi do, do filósofo francês Diderot, né, que foi um dos, um, um dos filósofos uh, da, da, do iluminismo francês do período pré-revolucionário. Então, havia ali, era uma coletânea de textos, textos políticos principalmente, né, ele fazia um grande elogio da Revolução, da, da Independência dos Estados Unidos. Então, eu acho que esse foi o primeiríssimo texto o primeiro livro, propriamente, que eu traduzi. Porque até então eu tinha traduzido alguns artigos, alguns capítulos de livro. Sobre uh, os livros que eu mais gostei de traduzir, fica difícil, porque são tantos. Né? Uh, eu traduzi muitas coisas pelas quais eu não tinha interesse particular. Quando eu me mudei para São Paulo, uh, eu, precisando trabalhar, precisando arrumar emprego, eu bati nas portas de algumas editoras. Uma delas foi. A, a editora Loyola, que é religiosa, e ali eu conheci o meu grande amigo, que é até hoje o meu maior amigo, que se chama Marcos também, que é o Marcos Marcionilo, que é o diretor da Parábola Editorial. Nessa época, ele era uh, editor-chefe da Loyola. E aí, cheguei lá, bati na porta dele, a gente se, se reconheceu imediatamente, né? Ele começou a me dar livros e eu traduzi muita coisa de teologia, para você ter ideia. Até... Num um, um grande uh, projeto de tradução da Bíblia, eu participei. Então, uh, imagina, eu não tenho nenhuma filiação religiosa, sou completamente agnóstico, materialista, mas eu traduzi uh, filosofia religiosa, teologia, vida de santos o que você puder imaginar. Mas, ao mesmo tempo, alguns livros de filosofia, alguns livros sobre educação, nessa mesma editora, né? Uh, eu tenho muitas traduções de livros de literatura infantil-juvenil, porque eu também escrevo, eu tenho vários livros de literatura infantil-juvenil publicados, e as editoras que me publicam também me pedem tradução. Então, eu já fiz, uh, sei lá, uns 30 livros infantil-juvenil uh, traduzidos dessas línguas também, inglês, francês, espanhol, italiano e do galego, que também a, uma, a editora Positiva, uma época, comprou alguns livros Escritos em galego e eu traduzi. Mas uh, muitas traduções hoje em dia uh, são propostas minhas. Uh, eu proponho para a Parábola Editorial, que é a editora com quem eu trabalho hoje, praticamente de forma exclusiva. Então, eu tenho alguns projetos, proponho, o pessoal aceita e eu traduzo. Então, a tradução do Padrões Sociolinguísticos do Labov foi uma proposta minha. Uh, antes disso. O texto que é considerado o fundador da sociolinguística, que se chama Fundamentos Empíricos para uma Teoria da Mudança Linguística, lá, é, famoso lá em Rádio em 1968, também, pra, é, é, porque eu tenho uma certa ansiedade de preencher lacunas, quando eu percebo que falta no Brasil, ou mesmo em português, uma determinada obra que eu considero fundamental, eu fico agoniado, quero traduzir e publicar, para poder tornar acessível então eu, eu organizei uh, por exemplo um livro chamado Norma Linguística ainda na Loyola com textos sobre uh, como é que se chama políticas linguísticas sociologia da linguagem né? uh, propus essa tradução do, do, do Labov a uh, traduzir recentemente publicamos no ano passado uma coletânea dos textos do linguista francês Antoine Meillet que foi um linguista muito importante no começo do século XX não tinha nada dele em português, então eu organizei, selecionei textos, traduzi, anotei os textos todos, muitas notas de comentários. E agora, a nossa grande realização, que é a nova tradução do curso de linguística geral. Que não é só uma tradução, é um trabalho muito mais amplo. Tem uma apresentação fantástica feita pelo professor Carlos Alberto Faraco que situa o livro no seu tempo e a recepção que esse livro teve. A, a, o texto em si do curso está todo anotado por mim. E depois tem um pós de 50 páginas em que eu mostro, em que eu tento desmistificar uh, um pouco essa figura do Saussure como pai da linguística geral. Uma coisa que o, o pobre Saussure jamais teria uh, pensado, né porque pela própria personalidade dele. Então é isso, esses livros esses livros de linguística são aqueles que, de fato, muito me, me agradam né, de ter feito, porque eu considero uma contribuição para a, para a bibliografia, para o acesso das pessoas a, a essas obras que eu considero fundamentais. E é, há uma diferença entre ser tradutor, trabalhar traduzindo textos mesmo, e pesquisar sobre tradução no campo da linguística aplicada? Eu acredito que não. Não. Uh uma coisa acaba sendo, se conectando com a outra. Né? Aqui na Universidade de Brasília, poucas pessoas sabem, mas eu sou professor do Departamento de Línguas Estrangeiras e Tradução. Então, a Universidade de Brasília é uma das poucas universidades uh, públicas no Brasil que tem uma, uma, uma graduação completa em tradução e agora também tem um mestrado na área de tradução. E uh, eu e as colegas e os colegas, volta é, voltaria discutindo sobre isso, porque como eu tenho uma prática muito longa de tradução, né, eu sou muito mais prático. Eu, eu, inclusive, dou as disciplinas de prática de tradução. Eu pego os alunos, ponho ali a mão na massa e vamos traduzindo. Enquanto outras colegas preferem trabalhar com a teoria da tradução, né, o que significa a tradução em termos de, de, de, de, de filosofia, de linguística, de sociologia, de discurso, etc. Né. Então, nós temos aqui uma... É uma tensão gostosa, né? não é uma briga, mas a gente está sempre discutindo sobre os valores da prática, os valores da teoria. Né? Mas uh, a teoria, a, a prática em si acaba despertando, né? levando a gente a refletir sobre o que acontece quando se traduz. Né? Claro que se a pessoa traduz uh, dentro de um espírito acadêmico, investigativo, porque a maioria das pessoas que traduzem, uh, traduzem por traduzir, são profissionais, não param para pensar ou refletir sistematicamente, sobre o que é o ato de traduzir, embora toda a prática induza alguma reflexão teórica. Tudo aquilo que a gente faz, né, até quando a gente vai fazer uma comida na, na cozinha, tem ali alguma teoria por trás, mesmo que seja incipiente ou intuitiva. Mas é isso. A, a, a prática da tradução suscita uma, uma teorização, uma reflexão mais detida, mais uh, consciente sobre o que é o traduzir. Como você resumiria o trabalho de tradução? Como é o processo de um, de um trabalho de tradução do início ao fim? Isso, eu acredito que varia muito de pessoa para pessoa. Né? É, eu, quando sou professor de tradução, eu acabo tendo o meu manualzinho, né? aquilo que eu digo para os alunos. Então, a primeira coisa é a leitura completa daquilo que vai ser traduzido. Então, se você vai traduzir um livro de 400 páginas, não comece, não abra o livro, comece a traduzir, leia o livro todo, porque uh, a leitura te dá uma, uma noção geral do, da, do texto, do estilo da pessoa que escreveu, do, do, do que está sendo tratado ali. Você já prevê as dificuldades que vai ter em, em termos de forma e de conteúdo. Se é um livro de uma área especializada, você já vai ter que começar a pensar onde é que eu vou pesquisar coisas para poder... Uh, fazer essa tradução, né? e, uh, e tem todo o desafio de língua propriamente. Né? Então, cada pessoa tem uma concepção de, de tradução. Né? Se eu vou trazer o texto mais, mais para perto do português, ou se eu vou tentar manter a, algumas características dali para que a, a pessoa que leia possa sentir um pouquinho do gosto da, da outra língua, da outra cultura. Então, são muitas, são muitas técnicas diferentes. Como eu comecei a traduzir muito tempo atrás, antes de você nascer, por exemplo, né, provavelmente até antes dos seus pais, eu usava a máquina de escrever. Então, a, a tarefa era muito mais mecânica e muito mais braçal. A gente tinha que fazer a tradução toda, datilografada, uma primeira versão, depois pegava aquele papel, anotava tudo, corrigia, depois datilografava de novo. E aí, várias versões, até você empilhar aquilo ali no papel, colocar no envelope e mandar para a editora. Hoje em dia, claro, não se faz mais isso, é tudo no computador. A, a tradução nem tem uma vida material só quando o livro sai publicado. Né? Porque eu traduzo, mando por e-mail para a editora, a editora devolve pedindo correções, eu faço. Então, até que a tradução se torne uma coisa física, material, demora mais tempo. Né? É diferente do que se fazia antigamente, que você tinha os rascunhos da tradução. Isso também com a própria escrita, né? Ah, Existe toda uma área de pesquisa em que você pega a, a, os, os manus, manuscritos dos, dos escritores e pode fazer um trabalho fantástico de pesquisa, a gênese de uma obra. Hoje em dia, não. Você pode escrever um romance inteiro uh, no computador, faz, faz as correções ali, essas correções não ficam gravadas, você manda para a editora, sai. Então, isso vai uh, isso alterou completamente né, essa, a relação com o manuscrito, com aquilo que... Até a palavra manuscrito já não faz sentido, né? Porque antigamente, quando assim, você tinha um manuscrito, né? o Machado de Assis escreveu tudo na mão, com pena, nem canetinha, de esterográfico, o pobre tinha, né? Então, o manuscrito vem daí. Mas aquilo que hoje a gente chama dos originais de uma obra, né? já, a menos que a pessoa tenha o cuidado de salvar todas as correções, todas as versões, para depois entregar para uma pessoa que está fazendo uma pesquisa na literatura. Mas a, a, o, o processo de tradução varia muito de pessoa para pessoa. Eu já tenho conversado com diferentes pessoas que traduzem e cada uma tem seu método. Né? Tem uma que vai lendo e já vai anotando as dificuldades. Né? Ou toca com uma palavra que não conhece, para, e vai pesquisar e já anota ali do lado. Né? Outras vão lendo como se fosse uma leitura de reconhecimento de terreno. Então, são vários processos. Não tem assim uma uma receita para dar. É como escrever, é igualzinho a escrever. Você pergunta a, a várias escritoras e escritores como fazem para escrever, cada um vai ter uma, uma resposta. Né? Então, escreve assim, escreve assado, anota, planeja ou não. Né? Então, são várias várias vários métodos de processo. e processos E para você, quais são os maiores desafios do trabalho de tradução? Os maiores desafios... Uh... Eu, como sou linguista, sempre acho que os maiores desafios são linguísticos mesmo. né? É, a, é realmente a busca da expressão que eu considero mais adequada para aquilo que está sendo dito ali na outra língua. Né? Então, a, a gente sabe que, nos estudos de tradução, as noções muito comuns de fidelidade, de equivalência, não servem para nada. Né? Isso aí é... é, é é o senso comum sobre a tradução, as pessoas acham que traduzir é passar palavra por palavra e que existe uma equivalência, né? Então, se você tem cinco palavras em inglês, você vai ter cinco palavras em português, a gente sabe que não é isso, né? Porque as línguas são diferentes, têm estruturas diferentes, se organizam de outra maneira. Né? Então, a, a, a tradução também é um maravilhoso laboratório para a linguística, para você estudar a, a, a comparação entre as línguas, o que acontece quando uh, se passa de uma para outra, né? Agora mesmo, estou traduzindo aqui um texto de inglês, de um linguista americano do século XIX, e vou percebendo isso. né? Então, a, a, a, a, às vezes, o que em português é sujeito, em inglês é seu objeto. Então, você tem que recriar a frase toda. Então, para mim, como linguista, claro que para outras pessoas a, a tradução vai, vai ter outras, outras, outros interesses, mas para mim, como linguista, é justamente perceber... Essas, a, a, a mecânica, o, fun o funcionamento de, da, das diferentes línguas né e fazer as comparações. Né? Eu, eu digo que eu sou uh, feito um filólogo do século 19 eu gosto de fazer comparação entre as línguas. Então, para mim, como linguista, o mais importante é isso, né é, é, é ver o funcionamento das línguas uh, e as diferenças que ocorrem né? quando você traduz. Né? E e o, as, as estratégias, as decisões que você tem que tomar. O, o tradutor é, antes de tudo, uma pessoa que decide, que toma decisões, boas ou não tão boas, né? Mas é, essencialmente é né, uma tomada de decisão. É, você acha é, mais difícil traduzir obras técnicas, digamos assim, sociolinguística e tal, ou literárias? Ah, mas sem dúvida nenhuma. É muito mais fácil traduzir obras técnicas, obras uh, de áreas específicas do conhecimento. Né? A, a, a ficção é muito mais trabalhosa, exige muito mais uh, tempo, né? você tem que uh, se impregnar um pouco do estilo daquele daquela, daquela autor, daquela autora. Né? Uh, tem toda a parte dos diálogos, das falas, que é um trabalho muito grande, né? como você reproduzir o discurso falado sem que ele seja artificial, por exemplo. Né? Você não pode estar traduzindo um livro infantil, você não vai colocar assim, oh, traga-o para mim. Uma criança brasileira jamais vai dizer alguma coisa assim. Então, o desafio da tradução de ficção, eu não chamo de tradução literária, porque literatura envolve outras coisas. Um livro de filosofia pode ser altamente literário, no sentido do tratamento da linguagem. Mas obras não ficcionais, eu considero, mas mais, uh, menos desafiadoras. A não ser de áreas muito específicas, como, por exemplo, filosofia. A filosofia exige uma elaboração de pensamento que é, na verdade, um estilo literário. Né? Então, os, os filósofos são escritores nesse sentido de produzir a própria linguagem. Agora, você vai traduzir um livro de sociologia, de história, de economia, a, a, em geral, é a, a uma escrita mais objetiva, mais clara, é porque é, é, é mais científica, entre as também. Agora, existem sociólogos, especialmente os franceses, né, que escrevem de uma maneira que você tem que se te desdobrar, né? porque eles adoram uma retórica mais elaborada, né? assim um, um período por página, tem assim, um ponto final, né? você tem assim, três páginas com um ponto final, muitas intercaladas, então, varia muito o estilo, e varia muito, às vezes, a própria língua, né? Existe o que a gente chama de cultura linguística. As pessoas que escrevem em inglês, normalmente escrevem de forma muito mais clara e objetiva. Quem escreve em francês já é um pouco mais... É, porque tem uma tradição de, de retórica diferente. Em italiano também é um pouco mais elaborado. Né? O pessoal que escreve em espanhol, eu acho muito mais claro. Os portugueses escrevem mais complicadamente do que nós brasileiros. Então tem a ver com a cultura retórica né, de cada lugar Uh, e, e mesmo de uma língua que é falada em diferentes lugares, né, acabam, acabam surgindo tradições retóricas e estilí estilísticas em cada país, né, uh, de acordo com a, a formação da sua sociedade. Isso também é uma das riquezas da tradução, né, você poder investigar né, uh, como, uh, às vezes, uma mesma língua se comporta né, ou, ou como ela é trabalhada em cada lugar diferente. Então, traduzir um, um autor mexicano ou um autor argentino, por exemplo, você percebe muitas diferenças, porque são culturas linguísticas bem diferentes. Bom, é, para encerrar, que conselho você daria para alguém de letras ou linguística mesmo que tem interesse em traduzir ou que gostaria de, de pesquisar sobre tradução e não sabe por onde começar? Olha, uh, traduzir é escrever. Então, se você quer uh, traduzir, você tem que querer escrever também. É como essa famosa coisa, que conselhos você queria dar para quem quer ser escritora? Escreva. A tradução é isso. De repente, você conhece alguma língua, tem uh, um livro ou um texto que você considera bonito, interessante, atraente, traduza uh, como exercício. E é isso. A tradução se faz traduzindo. Uh, e depois, tentar fazer uh, conseguir trabalhar com isso. Existe um campo imenso para a tradução, ainda mais hoje com toda essa tecnologia. Há muitos serviços, muitos trabalhos para quem quer traduzir. E quem quiser pesquisar na área, também há uma ampla bibliografia. E se a pessoa quer ser tradutora é porque ela tem conhecimento de outras línguas, então pode ler a bibliografia sobre tradução que existe em inglês, em espanhol, em francês, que é uma, uma, um universo imenso, né? Tem muita pesquisa sobre tradução, muitas teorias de tradução, uh, às vezes até conflitantes, né? Em termos de, de, de princípios teóricos e de, de, de, da, da filosofia que está ali subjacente, né? E existem já, uh, no Brasil, várias pós-graduações em estudos da tradução. Uh, nós temos aqui na UNB uma que tem 10 anos, por enquanto, só tem mas tem a, a da Santa Catarina, que é bastante conhecida, tem na USP, uh, surgiu agora também na Paraíba. Então, a pessoa que tiver interesse, e claro, pode fazer um trabalho de tradução também num programa de pós uh, de literatura, né? porque se você vai traduzir uma, uma, uma, uma obra literária, ficcional, você pode levar essa pesquisa para dentro da área de literatura e para dentro da área da linguística também. A tradução é, é, é um campo muito, muito amplo que é entrecruzado por várias, várias outras áreas. Né? Então, tem a literatura, tem a linguística, tem a linguística aplicada, tem a pedagogia, a filosofia, os estudos literários. Então, é, é uma festa completa. Marcos Banho, muitíssimo obrigado por ter participado desta entrevista. Tá? Valeu mesmo. E é isso. É. Eu que agradeço, porque uh, normalmente me, me entrevistam como linguista, para falar de variação, de políticas linguísticas, então poder falar um pouco de tradução é muito raro. Eu que agradeço a, a oportunidade. Muito obrigado. Ficamos por aqui.